Bom, tropa, eu sei que é difícil aceitar a realidade dos fatos, mas a verdade é que estamos rumo ao fim do Brasil. A nossa bandeira agora não é mais verde e amarelo, também é vermelho. Colocaram um preto ali para dar uma balanceada. Esse é o símbolo do governo federal. O que acontece no nosso Brasil não acontece só aqui. Acontece na América Latina inteira. Acontece no Peru, na Argentina, na Venezuela, acontece do outro lado do oceano, acontece na África, acontece na China, acontece na Rússia. E o que nós estamos vendo é a criação de um super bloco comunista, onde o nosso país, claro, apenas servirá de alimento a essas nações. Ora, não precisam de um Brasil super tecnológico com pessoas pensando, não apenas precisam de nossas fazendas. Perceba, nossas fazendas. Eu não disse fazendeiros. Essa perseguição ao agro que o Lula tanto declara na televisão é uma agenda. Eles precisam destruir primeiro os brasileiros. E aí quando não tiver mais nenhum brasileiro fica muito mais fácil criar um super bloco econômico comunista e vermelhinho. Hoje, temos a seguinte notícia, olha onde a democracia chega, na Venezuela. Lula inicia processo de reabertura da embaixada brasileira na Venezuela. Olha que maravilhoso. Um país onde tem pessoas fugindo o tempo todo, inclusive para o nosso país. Onde todos os venezuelanos que fugiram de lá relatam absurdos, que lá se tornou uma ditadura completa no não tem eleição, querido. O cara tá lá eternamente. Começa por aí. Não tem partidos de oposição. Eles têm o STF, o Congresso, o Senado. Ninguém pode chegar lá. Hum, muito parecido com o nosso país, não é mesmo? Só que isso daqui é só, é só uma mensagem do Lula para a Venezuela. Então, estamos juntos, sim. E aí temos a notícia aqui. Maduro menciona conversa com Lula e pede criação de bloco latino aliado à Rússia e à China. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Olha que incrível. Ele disse ter mencionado o tema em conversas com os presidentes da Argentina e Colômbia, Alberto Fernandes e Gustavo Petro, e em telefonema com o Lula. Eu estava conversando com o presidente Lula da Silva por telefone outro dia. Eu falei pessoalmente com Gustavo Petro e Alberto Fernandes. Está chegando um momento novo, um momento especial para juntar os esforços e caminhos do povo da América Latina e Caribe para avançar na formação de um poderoso bloco de forças políticas, disse. Hum, para eles é muito fácil, né? tudo falido, a Venezuela que tinha uma economia que era exemplo para o mundo inteiro, que o ouro preto do petróleo, extremamente ricos e poderosos. Todas as faculdades socialistas do mundo inteiro pintavam o quadro como se eles fossem um exemplo. Olha lá, o povo venezuelano tem geladeira, tem fogão, tem micro-ondas. O Estado lá cuida das pessoas. É o que aconteceu com o valor do petróleo. Cara, caiu para um terço do seu valor histórico. E aí, meus queridos, um país que tinha todo o seu foco apenas no combustível, apenas no petróleo, de repente não está tão bem assim. De repente, começa a ficar muito caro manter esse socialismo e a Venezuela entrou em falência. É por isso que não nos pagam no BNDES. As pessoas estão preocupadas com o petrolão e não sei o que, a Lava Jato. O BNDES sempre foi o maior problema disso tudo. E o Bolsonaro abriu essa caixa, mostrou que Cuba prometeu charutos. Charutos, se não pudesse pagar de A gente dá uns charutos aí pro Lula, ele gosta de um charuto, tá ótimo. E assim o povo brasileiro terá que sustentar esse povo da América Latina. Ele precisou de uma nova fonte de renda. O petróleo secou? Hum... Tem o agro brasileiro ali, ó, tão rico, vamos dividir esse pão, não é mesmo? Então é muito fácil pedir um bloco econômico quando você tá falido, certo? Maduro disse ainda que o bloco deve convidar o mundo à integração e construção de novos polos de poder. Ah, o cara não pensa pouco não, tá? Que é o mundo todo neste momento. Mencionou os presidentes da China e Rússia, Xi Jinping e Vladimir Putin. E há quem chamou de Irmãos Maiores. Assim, só um detalhe aqui, tá? Sitezinho. Eles não são presidentes, não. Seu Maduro também não é presidente, não, tá? Tem outro nome, isso aí. Mas beleza. Essa comunidade de destino partilhado, de que fala nosso irmão maior, presidente Xi Jinping? Veja aqui. Ele fala Irmão Maior. Irmão Maior. Olha que legal, hein? Nós vamos trabalhar... A China irá nos ajudar, hein? Vai ser maravilhoso. que assim pensou o povo na África do Sul. <risos> ah, vamos tirar esses brancos das fazendas. Vá. E aí tiraram, e aí viram que eles não sabiam fazer nada com essas fazendas. E aí o que, que veio? A China. E tomou conta de todas elas. E aí agora eles sabem o que é ruim. Que tipo de patrão realmente é terrível? Acha que existe direito trabalhista na China, cara? Você tá maluco? Lá, direito à manifestação, à greve, essas coisinhas aí de homens brancos? Não, esquece, Isso aí é coisa de... de otário. Beleza, né? Então ele fala assim, de que fala nosso irmão maior. Aqui ele tá falando de Lula junto, tá? Não pensem que é só ali do Maduro, não. Nosso irmão maior, presidente Xi Jinping ou aquele mundo multipolar e multicêntrico, de que fala nosso irmão maior, o presidente Vladimir Putin, afirmou. Tá desesperado, a Venezuela faliu, então se a China ajudasse, se a Rússia ajudasse, o Brasil ajudar, dá pra manter esse socialismo aí, gente. Se não, né, se precisar, ferrou. Se não de parasitar outro país, tá ferrado. O presidente venezuelano encerrou o trecho dizendo que se posiciona à frente da batalha pela construção desta força independente e soberana. Relação entre Lula e Maduro. Após Lula vencer as eleições de 2022, Maduro... Vencer? Tá? Só é crime, é crime usar aspas, ainda. Maduro usou suas redes sociais para afirmar que acordou a retomada da agenda de cooperação com o Brasil por meio de uma ligação telefônica com o petista. Tive uma boa conversa telefônica com o presidente eleito da República Federativa do Brasil, Lula. Concordamos em retomar a agenda da cooperação binacional entre nossos países. Agradecemos sua disposição, escreveu em 31 de outubro. Tipo assim, outubro, né? Assim, ele nem sabia que ia ser eleito. Em 1º de janeiro, através do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil restabeleceu relações diplomáticas totais com a Venezuela Maduro poderia presenciar a posse de Lula depois que o presidente Jair Bolsonaro revogou uma portaria que impedia sua entrada no país mas acabou cancelando sua participação Então é lá certo não esperem nada mais nada menos que um super bloco comunista na América Latina. O Brasil vai continuar financiando essas ditaduras que são chamadas de presidentes. Ah, é o presidente. Maduro foi eleito, tá? Pelas urnas eletrônicas, tá bom? Porque não tinha oposição nenhuma, certo? E é assim que o jogo continua. No Brasil, esperem mais prisões, mais pessoas caladas, talvez né, legalizando ali o paredão novamente contra a população. O que vocês precisam entender é que esse, esse grupo todo, essa perseguição toda, não é orgânica. Eles precisam destruir os brasileiros para emplacar esses blocos. Onde não vai ter mais um país Venezuela um país brasil. Vai ser a república latina comunista. É assim que vai ser daqui em diante. E nós estamos testemunhando isso diante dos nossos olhos. A gente precisa acordar nossos verdadeiros irmãos e irmãs, porque não me chame de grande irmão, o cara que nasceu lá na China, um grande irmão, o cara que nasceu na Rússia. O que esses caras se interessam por nós? Tá? Eles cuidam de seus próprios países, mas não são irmãos nossos. Eles querem o que nós temos: nossas riquezas, nossas florestas, nossas fazendas todo o nosso sol, toda a nossa água, é tudo que eles precisam para garantirem que nunca serão tocados nesse sistema globalizado, certo? Então quero muito aí saber a sua opinião, tá certo? Também estamos rumo aí às 400 rifas compradas, também passamos 270 mil seguidores rumo a 280 mil, enquanto sobrevivermos, aqui estaremos falando, não tem problema não, se aqui não der mais, já, já teremos falado tudo. E até a próxima. Tchau, tchau.